Hoje conversando com a coordenadora do projeto, Magali Lopes Endruvait, professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas do Instituto de Letras da URCS e coordenadora deste projeto de extensão aqui da nossa universidade. Professora Magali, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer prazer é nosso. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre os, o histórico desse projeto, como é que ele começou, os principais objetivos dele. Apresentar uhum. esse projeto para o nosso público do ah. Extensão em Foco. Ok. É, na verdade, as coisas começam dentro da sala de aula. Né? Foi um, é, os alunos me pediam para ter um, um espaço, um momento em que pudessem continuar as leituras que eles fazem em aula, que eles leem seus textos em voz alta. E eles queriam ler os seus textos, né, a princípio. E aí começou a, a ter ideia de ler coisas que não tinham tempo para ler. Não uma leitura obrigatória, leitura que se faz para a sala de aula, mas uma leitura de coisas que eu quero ler e não tenho tempo para ler e preciso de um interlocutor, não uma leitura sozinha. né? Uh, e começaram, então, a surgir uh, o projeto de fazer café com biscoito. Eles sugeriram o um nome, que era a gente tomar café e ler alguma coisa interessante. Passou por várias, é, vários arranjos de o que cada um queria e o que cada um não queria. Uh, o um ano passado, eu, em, em, em companhia, em sociedade, com o meu, meu colega professor de, de grego, Rafael, do, do Declave, fizemos uma extensão de grego e narrativa. Então o título era: a gente é bem fã das extensões, né? Reescrevendo as narrativas gregas, em que ele falava da parte da mitologia e eu falava de narração. Foi muito legal e rendeu bastante gente de fora, de outros cursos, né? E de fora da universidade. E ali então surgiu, esse, continuou essa, essa ideia de fazer um grupo de leitura, mas veio então a questão de ler os clássicos gregos. Então, aí chegamos no momento de ler Ilíada. Por isso, então, estamos fazendo o grupo de leitura Lendo Ilíada. Andriele Prats está aqui conosco para conduzir essa entrevista Boa tarde, Andriele Boa tarde uh, Eu queria saber um pouquinho uh, o porquê de ter sido voltada à literatura clássica uhum. Além da dificuldade que os alunos têm Por que vocês escolheram a literatura clássica? Uhum. É... Eu também li uma reportagem uh, de um professor em São Paulo, que agora não lembro mais o nome dele, uh, que trabalhava com leitura em curso de medicina. E ele pediu para os alunos lerem, uh, casualmente, e Ilíada. E as pessoas voltaram dizendo que era muito chato, porque leram em casa e vieram para discutir e ninguém queria comentar porque achou muito chato. Uma única pessoa, segundo ele, Gostou de ter lido, leu em voz alta. Então ele levanta a hipótese de que tendo mais ah, alguém para ler esse livro e com quem discutir, poderia ser ah, muito mais interessante. Então eu uni todas essas histórias que eu já contei para vocês, que eu estava pensando em fazer, com a função de que, bom, é um tipo de leitura que se faz na universidade, sim, mas se faz sozinho né? e só se discute em, em aula o resultado e não se discute o processo da leitura. Então eu achei que foi, é e foi, e tu estivesse lá e viu como funciona, um grande desafio para nós também, porque eu não sou professor de, de grego e muito menos de literatura grega. Então o que eu tenho é mais tempo de leitura, mas para mim também é um desafio. Então nós fazemos uma leitura muito mediada é, pelas nossas curiosidades é, e o professor de grego, né, o vai lá e nos ajuda, o Rafael, o Leonardo também, eles nos visitam, mas o que é importante salientar é a descoberta de cada aluno, junto com a minha. Eu não sou um professor que estou lá sabendo tanto mais do que os alunos, nós estamos lendo pelo pelo bom da leitura, que é descobrir. E um clássico é tão inatingível, né? ninguém lê sozinho e entende, né? é, é uma coisa bem difícil de, de fazer e para mim está sendo muito, muito recompensador. Já me pediram para ler, já temos um projeto, acho que anos vai além dessa extensão, porque nós iríamos ler Odisseia, aí me pediram para ler uma coisa mais contemporânea, então vamos intercalar entre Ilíada e Odisseia, Grande Sertão Veredas. <risos> É, em relação a essa, essas, uh, essas leituras de clássicos e de livros que parecem inatingíveis, seja pela questão uh, da, da antiguidade, cultural, cultural uhum. ou até propriamente da linguagem. Eu cito o exemplo do Contos Gauchescos, que o professor Luiz Augusto Fischer fez uma obra comentada uhum. e traduziu, entre aspas, vários termos uh, que são típicos do Rio Grande do Sul do século XIX, enfim... Uh, para poder uh, as pessoas poderem ter acesso aos a, a, a, as, as pequenos detalhes dessa leitura. Como é que é para vocês essa descoberta? porque no momento em que se lê a Ilíada e não apenas com professores de grego, mas vários aspectos que acabam passando batido quando a pessoa está lendo a obra, acho que dá um deve dar um significado bem interessante, né? Muito legal. É hoje de tarde a leitura e como o professor tem sua carga horária muito pesada, né, os professores de grego, ele não pode, ele vai raramente agora, né? Ele começou o projeto e não consegue mais ir, né? Então eu comprei um dicionário. Por, por indicação dele, dicionário de, de mitologia grega e nós vamos muito consultar o dicionário tanto que os, os componentes do grupo me disseram que é melhor quando o professor não está porque ele sabe muito então ele conta quando a gente para numa palavra ah por exemplo o então, fulano é fez tal coisa Diomédio daí ah professor mas o Diomédio mas a gente ele não me lembro que ele era desse jeito para tudo vamos procurar mais coisas sobre Diomédio então a gente pesquisa é esse parar e esse procurar é fantástico Porque é o conhecimento construído Uma coisa é tu vai lá e conta a história né A gente esquece Ele foi lá e contou e a gente já não sabia mais Quando nós procuramos nós não esquecemos Então a gente faz uma pesquisa junto E aí cada um traz mais uma coisa E trazem livros antigos E também outra coisa interessante que estamos fazendo Comparando edições nós temos já duas prateleiras de ilíadas, uma ilí com um editor, com um, um revisor, um tradutor, desculpa, e outro com um outro tradutor. Então, é, é muita coisa que vem por essa questão de desconhecimento. Acaba sendo literatura e também conteúdo, conteúdo e, novo. Tudo, tudo. Cultural. Língua, principalmente, que é a minha área, né? Língua, escrita, olha como é que eles escrevem isso. Nós trocamos... Eu, eu falo mais do que tu me pergunta né? eles, ele, nós trocamos uma edição porque eles não gostaram da sintaxe era muito muito torta para ser tocada e cantada porque ela é oral, é né? uma tradição oral da Elíada eles estavam muito inconformados eu inclusive, né? mudamos para outra que é a sintaxe a mais perto da, do português, não tão bonito mas mais funcional então, vocês não têm aquela corrida contra o tempo, né? Hum. Vocês fazem tudo com calma, para entender, compreender a obra e tudo mais. Tudo mais. Tem, Nós estamos há seis meses e estamos, estamos no canto seis. Nós não lemos um canto por mês. E tivemos férias, enfim. E, às vezes, nós, lemos, nós levamos três encontros para ler um canto. Porque tem dias que a gente lê uma página. Tem dias que a gente lê três, quatro. Mas tem dias que a gente lê uma página. Porque aquela página... Primeiro, nós temos muita procura daquela da, de, de termos e aquele termo retoma tal coisa. Aí alguém leu alguma coisa que tem a ver com aquilo ali e a gente faz muita costura, muita leitura de mundo, leitura de vida, leitura né, que é o que a gente quer. Né? Traz, a gente traz daí filósofos, a gente traz. É um momento que não se tem pressa. Nós podemos levar um ano para ler, nós podemos levar dois anos para ler. Nós não temos nenhuma não, não existe nada que nos diga que a gente precisa ler a não ser que a gente queira claro a gente quer vencer porque quer ler mais coisas mas é é, é um momento de total prazer todos dizem que é o um momento de alegria da semana como é que vocês enxergam uh, na formação dos alunos o impacto na formação dos alunos porque além de ser um momento de, de intenso de intensa satisfação deles com o conteúdo da, traz um conhecimento de uma obra clássica importantíssima que, possivelmente, de, de outra forma, seria muito difícil de eles é, poderem aprender tanto conteúdo, né? Porque no momento que se comenta algo em, em grupo, se ganha muito se ganha mais, muito, né, professor É, aprendizado é coletivo. Né? Aprendizado sozinho não, praticamente não existe. Né? Porque é, é na, na cultura que tu aprende, né? É, e eu vejo eles muito... Tomados com a leitura, tu vê, eles terminam. Eu, eu, ri, eu ri muito. Teve uma cena né, em que Zeus diz né, para o Ares, o seu filho mais sanguinário, o seu Deus da guerra, e ele diz para o Ares: De todos os meus filhos, tu é o que eu mais odeio. <risos> mas tu é meu filho, e aí uma aluna diz, que bafo, <risos> adorei isso, agora imagina o que virá no próximo capítulo, nossa, uma, uma pessoa, né olha é, quanta diferença de mundo, de cultura, uma menina de 18, 19 anos dizer isso hoje de uma obra clássica, eu estou ansiosa para ler o próximo capítulo. Né? Isso é um ganho É um, é um, é um ganho inestimável né? tu não, não há obrigação Que faça com que isso aconteça Isso não é obrigação Isso é realmente uma conquista de prazer De ler porque me interessa Está né? é, é perto deles Está muito perto né? Eles descobrem deuses fofoqueiros Eles descobrem que eles têm as mesmas coisas Que, as, que nós né, São heróis de meia tigela como eles dizem ah esse esse a não vale nada professor então é, é muito muito recompensador essa leitura essa composição dos personagens e das cenas <risos> que é feita por vocês assim ela demanda um pouco de tempo durante a leitura uh, do, do, da lei dos personagens que ela, sim, sim obra. Tu, tu, tu, tu viu o dia que tu estava lá que a gente para quando, porque isso é uma coisa bem, eu não sou professora de literatura é, mas é uma coisa muito interessante a composição que uma obra clássica faz, dos, principalmente a Ilíada né, dos personagens né, e, e dos momentos narrados então eles querem mostrar uh, muito fortemente aquela cena, então tem três páginas de uma batalha como que a lança perpassou o pescoço, saiu a ponta do outro lado, que é para para que o leitor se impacte com aquele com aquela cena sangrenta, né? E para nós é muito diferente no mundo em que tudo é tão rápido como hoje em dia. Uma cena em que leva três páginas é um desafio, um exercício e uma forma eu acho muito generosa de enxergar que o mundo não é não foi sempre como é hoje. Isso é uma formação humana muito válida, né, e, e, e para nós, então a gente para ali, a gente para, né, então a gente diz assim, pô, professor, essa página toda aqui poderia ser dito, e Diomedes atravessou o inimigo com uma com uma, uma lança, pronto, e ele leva uma página dizendo tudo aquilo, o que ele sentiu, como ele fez quando ele levantou. Eles ficam chocados, porque não estão acostumados com aquele tipo de, de narrativa. Eu acho que é e Também junto com tudo um conhecimento Muito grande de história de, de, de outros jeitos de estar no mundo né Que não só o nosso Eu acho que é isso que é uma formação humana né Enxergar o outro né E as diferenças né? Falar pouco agora a questão do tempo né é, Que hoje em dia as coisas são tudo muito rápido E a gente vê, por exemplo, no cinema Uma cena raramente dura mais do que seis segundos No mesmo quadro Porque, enfim, incomoda as pessoas Ahm né? <risos> uh, e aí pensando sobre isso uh, Eu faço essa pergunta Alunos do Instituto de Artes Também podem participar É só voltado para letras Porque também tem muito da, da questão da, das artes também Teatro, enfim sim sim, né? sim. Tem, tem, pode pode sim Agora é, depois que, que a, Andrie, a Andriele divulgou Até tem um menino que começou Que já foi tinha sido meu aluno nessa narrativa grega Que ele é do jornalismo Então voltou E tem uma menina também que é formada em jornalismo Não, foi, não é nossa aluna é aberto para a comunidade, né? para quem real, quer, qualquer um que queira, pode ir. E uh, tu vê como é uma coisa de, tão estranha ao nosso tempo é uma leitura em que as pessoas leem o um resumo. Qual é o resumo da Ilíada? Ah, bom, todo mundo sabe, os últimos dias, a guerra, né? os últimos anos. Não, e daí? Mas ler o miúdo, que é ler e ler em voz alta, a questão é tu ouvir a voz do outro. Nós, nós, nós fazemos assim, cada um lê um trecho, assim, cada um lê um pedaço. E tu vê o ritmo que o outro tem, e, e tu, tu ouvir, é um exercício de paciência. É, é quase um, um exercício filosófico, sabe? Tu parar no momento em que desligar o WhatsApp, né? Vou, agora eu vou ficar aqui refletindo sobre como é ser Deus. Como os deuses brincam com a gente, como é ser é um é um acho que é um oásis fora do mundo né? assim, fazer propaganda daqui a pouco tem 100 alunos mas enfim, 100, <risos> não é aluno, são, são né, companheiros de leitura né? para aluno que quiser participar como é que pode fazer o contato com vocês fala com a Andrielly <risos> <risos> não todos são bem-vindos a gente não tem a, até um, um menino que entrou por último agora ele disse ah me diga onde eu parei onde vocês pararam que eu vou correr Ok, tu vai ler sozinho, mas não é a mesmo efeito, tu vai ler pra saber onde a gente está, mas o efeito da leitura em grupo em que alguém dá uma entonação e o outro ri da entonação que tu deu e o outro diz, por que que tu deu essa entonação? Tu não gosta da Helena tu, não gostou, tu, tu tá tu, tá, tu, tá? fazendo fofoca da Helena Afrodite que dá. é muito e, e, e assim ó a pessoa tem coragem de dar o seu ponto de vista né ah, eu leio, mas eu não tenho. Não, ali cada um dá a sua opinião do que, que ele sentiu. Cada um tem seu Deus preferido, cada um odeia um deles. Ai, por que isso não morre nunca? Mas que coisa? Quando é que você vai morrer? Não, então, um, há um envolvimento muito grande. Tu é um leitor participativo, tu não, é assim, tu não tá tão longe assim, né? De uma história tão, tão, tão distante de nós. Mas todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode participar, pode entrar em contato com a Andreele, né, na extensão, e ela passa o meu contato, né, enfim. Professora Magali Lopes Andruvaj, professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas do Instituto de Letras da URGS e coordenadora do projeto de extensão Grupo de Leitura, muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, é um prazer. Vamos agora às notícias da extensão. O projeto de extensão Assessoria em Escrita da URGS está aberto para auxiliar alunos da Universidade na produção de textos escritos na língua portuguesa. A atividade tem identificação com a metodologia desenvolvida nas cadeiras de leitura e produção de textos em língua portuguesa 1 e 2 do Bacharelado em Letras da URGS. A ação é gratuita e não necessita de inscrição prévia. O aluno que necessitar de auxílio deve entrar em contato através do e-mail auxilioemescrita.com. O atendimento ocorre na sala 223 do Instituto de Letras da UFRGS nas terças-feiras, das 10h30 da manhã ao meio-dia, e da 1h30 às 3 da tarde, e nas quintas-feiras, da 1h30 às 3 da tarde. O Departamento de Línguas Modernas do Instituto de Letras da UFRGS está promovendo a atividade de extensão Literatura Italiana, Il Decameron de Boccaccio. O tema é a obra do poeta italiano Giovanni Boccaccio, a atividade acontece até o dia 5 de dezembro, é gratuita e aberta ao público. Os encontros ocorrem às terças-feiras, das 2 às 5 da tarde, no plenarinho da reitoria da URCS. O projeto é ministrado pela professora Heloísa Souza Pinto Neto e tem como objetivo estabelecer relações entre a coleção literária e o contexto histórico em que foi produzido. Não é necessário conhecimento em italiano para participar da ação. Mais informações e inscrições através do e-mail literaturaitaliana.orgs.gmail.com Está aberta desde o dia 13 de setembro a exposição I Mesura. As obras estão expostas na Sala Negra da Galeria Espaço do Instituto de Arquitetos do Brasil. Estarão disponíveis para visitação até o dia 6 de outubro. A mostra reúne fragmentos das ações e intervenções poéticas realizadas no Muro da Avenida Mauá, pelo Grupo de Pesquisa Objeto e Multimídia, Conselho Nacional de Pesquisa da URCS. A exposição é promovida pela Universidade em parceria com a FAPERCS e o Espaço IAB e recebe visitação de 14 de setembro a 6 de outubro, de segunda a sexta-feira, das duas da tarde às 7 da noite. Para mais informações, acesse o site do Instituto de Artes.